E aí, pessoal, tranquilo, trouxe aqui mais uma questãozinha para a gente é, trabalhar, tá? Na realidade, eu achei super importante trazer essa questão porque é uma questão clássica, tá sempre é, em algum concurso e o, o, o que está por trás dela, ou seja, a forma de resolver que é interessante, tá ok? Essa questão, ela costuma confundir muita gente e eu vou trazer para vocês aqui, mostrar como a gente pode pensar... É, para resolver esse tipo de questão, que são as questões envolvendo torneiras, tá ok, pessoal? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vem aqui comigo e tá começando aqui, pessoal, mais uma aulinha. Bom, aqui estaria, na verdade, eu trouxe duas questões para vocês, tá ok? Então, uma questão é, eu vou é, passar como desafio, que vai ser a próxima questão. E essa questão aqui, pessoal, ela, a ideia dela já, você pegando a ideia é, dessa questão, a, a solução dessa questão, é, você consegue resolver a próxima, tá ok? Eu vou passar então duas questões aqui para vocês. Vocês vão fazer uma e eu vou fazer essa aqui primeira. A segunda tem uma pequena diferença e vocês já vão ver. Tente fazer, pois isso aí é o que vale, tá ok? Mais importante é você praticar, pratique bastante. Ok, pessoal? Então, olha só. É, uma torneira enche um tanque em 4 horas. Vamos imaginar que fosse a verdinha aqui. Ó. Uma segunda torneira enche o mesmo tanque em 6 horas. Então, a vermelha vai encher esse mesmo tanque em 6 horas. Aqui, na realidade, está um balde, mas vamos imaginar que seja um tanque, tudo bem? Em quantas horas esse tanque ficará cheio quando as duas torneiras estiverem funcionando simultaneamente? Pessoal, olha só. Essa questão aqui ela é, ela é interessante porque ela não dá a, a quantidade, a capacidade desse tanque. Ela nos diz apenas que uma torneira enche em tanto tempo e uma segunda enche em é, Y tempo. Então, aqui X tempo, aqui Y tempo, né? X horas, Y horas. Então, é, a gente não tem o um referencial, então a gente precisa ter alguma coisa tá, como referencial. E o nosso referencial aqui, já que ele pede para a gente é, em quantas horas esse tanque ficará cheio a gente poderia pegar como uma referência uma hora tá? olha só que interessante pensar dessa forma, se você pensar que o tanque é, o quanto tempo esse tanque ficaria cheio em uma hora, tá, você começa a ter uma ideia, por quê? porque se você imaginar a primeira torneira trabalhando sozinha você vai ver que é, ela iria encher em uma hora um quarto desse tanque Concorda comigo? Já que ela enche completamente em 4 horas. Então, se você dividir esse tanque em 4 partezinhas né, é, iguais, então, vamos imaginar que tivesse aqui a mesma quantidade de água nesses, nesses, nessas quatro partezinhas aqui. Então, 1 um quarto, vamos imaginar que essa divisão estaria correta. A mesma capacidade de água estaria nessas quatro partezinhas aqui, tá ok? Então, aqui ó, é, representa 1 um quarto desse tanque, concorda? Já que ela enche totalmente em 4 horas. Então, uma hora significa exatamente um quarto desse tanque. Não é isso, pessoal. Beleza. Pegando esse raciocínio, olha só que interessante. A segunda torneira, ela encheria esse tanque aqui em seis horas. Então, em uma hora, que é a nossa referência, essa torneira laranjinha aqui é, iria encher aí, vamos dividir esse tanque aqui em seis partes iguais. Ó. Então, uma, uh, duas, uh, três, quatro. 5, vamos imaginar aqui, então teríamos 6 partes iguais, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza, em uma hora esse tanque, certo? Ele iria encher, então ó, a primeira encheu 1 um quarto do tanque, certo? A segunda torneira vai encher esse tanque aí... É aqui ó, nessa partezinha aqui, ó, que é um sexto do tanque, que é menor que um quarto, né? Então, em uma hora, a laranja vai encher exatamente essa parte. Ela é mais lenta porque ela leva seis horas para encher. Então, ela vai encher um pouco menos em uma hora, tá pessoal? Então, olha só. Se a gente levar em, em, em, em, é, a nossa referência a sério e é, levando em consideração agora as duas torneiras trabalhando simultaneamente, ou seja, em uma hora. As duas torneiras vão encher quanto desse tanque? Ora, a gente pode é, pegar exatamente um quarto, que é a capacidade que a primeira enche, certo? Somar aí, pessoal, com quanto? Com um sexto, que é a capacidade do tanque que a, a segunda laranja, a segunda torneira, né? Laranja aqui, vermelha, sei lá, enche. E isso aqui dá, daria quanto? Olha só, pessoal, que interessante. Essa soma aqui é a, é a capacidade. Você somar isso aqui, é, ficaria... Né? A gente viu nas aulas de adição de fração, eu vou multiplicar aqui por 6. E aqui, na realidade, poderia até multiplicar por 3. Né? Então, aqui ó, por 3 e aqui por 2 para dar 12. Não é isso? A ideia é deixar frações homogêneas. Bom, pensando nisso, eu vou ter que multiplicar por 2 aqui e aqui por 3 para encontrarmos uma fração equivalente. Então, ficaria 3 por 12. Então, a gente teria aqui 3 por 12. Vamos colocar aqui ó, 3 por 12 somado aqui com 2 por 12. 12, não é isso? Então ficaremos aqui com 5 dozeavos. É, é, seria a capacidade e que as duas torneiras encheriam o tanque em uma hora. Então, se você dividir esse tanque aqui, olha só. Vamos apagar aqui para ficar interessante e mais fácil a gente enxergar. Se você dividir esse tanque aqui em 12 partes iguais, eu não vou fazer todas essas divisões. Mas se você pegar aí 12 partes iguais, 5 dessas partes, tá pessoal, 5 delas a gente consegue é, uma duas três quatro cinco né vamos imaginar cinco dessas partes aqui ó cinco delas é o tanque ou as duas torneiras conseguem encher em uma hora olha só que interessante então essa partezinha aqui do tanque ó, cinco 12 avos, é cinco doze avos é a capacidade que essas duas torneiras enchem esse tanque em uma hora tá então ainda faltam aqui seis 12 avos tá então quanto tempo levaria então para que essas duas torneiras é, torneiras enchesse esse tanque aqui é, simultaneamente bom, pessoal olha só que interessante, a gente pode criar uma regra de 3 aqui bem rápida, tá? a gente vai aprender um pouco mais sobre regra de 3 depois ali de razão e proporção que é a, a, o próximo assunto que a gente vai abordar aqui, e, mas daria já que, que é tão aplicada a regra de 3, né? olha só se uma hora a gente enche quanto desse tanque? hora cinco 12 avos de tanque né certo pessoal então quantas horas eu precisaria para encher 12 de 12 ou seja 12 a unidade do tanque o total desse tanque pessoal multiplicando aqui ó em x né é você deve concordar comigo que esse resultado aqui ó, ficaria 5 doze avos vezes x não é isso vezes x é igual a 1 vezes 12 dividido por 12 é 1. Então aqui, ó, é, multiplicaríamos aqui o 12 por 1, então ficaria 5x é igual a 12. Não é isso, pessoal? Então, ó, 12, ou melhor, x, que é o que a gente quer, é 12 dividido por 5. E 12 dividido por 5, se você for fazer esse cálculo aí, 12 dividido por 5 vai ser igual a 2, sobraria 2 aqui, 12,4. Então isso aqui seria 2,4 horas. Observe que aqui tem hora. Então, é, aqui estaria um, um outro passo que o pessoal costuma se confundir bastante. Pessoal, aqui seria muito mais importante a gente transformar em é, minutos, porque... É, essa fração aqui, às vezes, confunde a galera, né? O pessoal acha que isso aqui é 2 horas e 40 minutos, e não é. Porque 2,5 horas seria 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos. Então, isso aqui é um pouco menos, tá ok? Então, é muito importante, a gente, é interessante né? a gente multiplicar isso aqui por 60, tá? Porque se uma hora tem 60 minutos, 2 horas e 40, ou melhor, 2,4 horas, isso aqui seria... É, se a gente multiplicasse por 60, encontraria em minutos. Isso aqui, se você for multiplicar, vai dar 144 minutos. Olha só como fica mais fácil, porque 120 minutos tem 2 horas. E 144 é 120 mais 24, né? Isso, então, temos 2 horas e 24 minutos, tá ok? Então, é exatamente esse o tempo que as duas torneiras levam para encher esse estanque aqui, né? É, simultaneamente. Então, 2 horas... E 24 minutos é o tempo que é, levaríamos para encher esse tanque simultaneamente com as duas torneiras. Existe uma fórmula, eu vou passar até para o próximo, próximo tópico aqui, ó, que é a questão que vocês vão fazer sozinhos aí, tá? Vocês vão fazer sozinhos essa questãozinha aqui. É que agora apareceu um furo aqui nesse tanque. Pessoal, existe uma fórmula, já vou deixar aqui, ó, que é a seguinte... Um, se você quer descobrir o tempo, você pode usar essa relação. O pessoal usa, é, quem, quem pratica muito essa questão aqui já tem de cabeça essa fórmulazinha, que é o inverso do tempo que você quer, o tempo simultâneo, é igual o tempo que leva para as duas torneiras ou as duas com as duas torneiras trabalhando simultaneamente, né? Esse tempo que você quer encontrar é igual ao inverso do tempo da primeira torneira. Então vamos colocar aqui, ó, t 1 somado com o tempo da segunda torneira, T T2, com a terceira, com a quarta e assim sucessivamente, tá? E claro que essa questão, essa questão aqui tem um detalhe, que é esse furo aqui, você vai ter que pensar nessa relação ou não use essa fórmula por enquanto, tente resolver da forma que a gente fez anteriormente para entender o que você está calculando, tá ok? Então, é, se a gente fosse calcular por essa fórmula a questão anterior, olha só, o tempo que eu quero encontrar é 1 sobre... O tempo que a primeira leva, que foi 4, mais 1 sobre o tempo que a segunda leva, que é 6. Tá, pessoal? Usando ou resolvendo essa equação aqui, você iria encontrar também 2,4 horas, que é a mesma coisa que 2 horas e 24 minutos, tá ok? Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, pessoal. Eu vou deixar na descrição do vídeo a solução, ou melhor, a resposta dessa questão aí, tá? É, essa questão aí agora apareceu. E aquele buraquinho ali, né? Ele está jorrando água. Numa razão ali de 3 horas. Tá? Ele jorra uma quantidade de água. De, de água né? Ele está esvaziando esse tanque. É, se fosse considerar só o buraquinho ali. Ele esvaziaria esse tanque em 3 horas. Só considerar isso. Tente fazer aí. E veja no que vai dar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E é, vejo vocês. Na próxima aula, tá ok, pessoal? Não deixe de fazer, pois praticando é que a gente sofre, e sofrendo é que a gente não esquece. Tudo bem? Então, é isso. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.